o ex-presidente Temer seria levado para o aeroporto de Congonhas, na zona sul aqui de São Paulo e depois levado para o Rio de Janeiro, mas esse comboio, na verdade, ele acabou alterando o destino dele e nesse momento segue em direção ao aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos na Grande São Paulo e existem duas possibilidades lá. Há uma delegacia é, da Polícia Federal no aeroporto, mas também há a base aérea e tem um, um galpão, né, uma área reservada para autoridades. Possivelmente ele pode ser levado para lá, até porque a gente também tem a informação que o exame de corpo de delito pode ser feito nesse local reservado que já, isso já estaria acordado antes do ex-presidente Temer seguir então para o Rio de Janeiro uma equipe da Polícia Federal já estava a postos, né, sob aviso pela possibilidade de o ex-presidente Temer ser levado para lá após o cumprimento desse mandado mas também tem outras informações são oito mandados de prisão preventiva então se alguns alvos estiverem em São Paulo, eles podem também ser trazidos para cá ou também serem levados para o aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Guarulhos e depois para o Rio de Janeiro. O Coronel Lima, por exemplo, é uma dessas possibilidades. A gente teria informação que o mandado de prisão contra ele também te, teria sido cumprido e que ele também seria levado para o Rio de Janeiro. Então, só reforçando as informações, o presidente Michel Temer preso aqui em São Paulo, na casa dele, no bairro de Pinheiro, Zona Oeste, aqui da capital. O ex-ministro Moreira Franco acaba de ser preso neste momento no Rio de Janeiro. Havia entre os mandados de prisão a expedição do mandado de prisão contra Moreira Franco. Ele acaba de ser preso no Rio de Janeiro. Está preso o ex-ministro e ex ex-governador do Rio Moreira Franco. Ele foi preso agora há pouco pela Polícia Federal. A gente ainda está tentando informações para saber onde exatamente ele foi preso. As primeiras informações foi de que ele foi preso num aeroporto. A gente não sabe se é aqui do Rio ou de Brasília. Portanto, está preso Moreira Franco. A ordem dessas prisões, tanto de Moreira Franco, quanto do ex-presidente Michel Temer, são do juiz federal Marcelo Bretas, da sétima vara federal criminal aqui do Rio. A gente não sabe exatamente o que está embasando esse pedido ainda, mas sabe que tem relação, sim, com as investigações das obras da usina de Angra 3, principalmente sobre o que contou o delator José Antunes Sobrinho, que é dono da Ingevix. Por isso é que o ex-presidente da República, Michel Temer, está seguindo nesse momento lá para o aeroporto internacional de Guarulhos e vai ser trazido daqui a pouco, a qualquer momento, aqui para o Rio de Janeiro, onde vai responder uh, a essas acusações aqui no Rio de Janeiro. O exato momento em que o ex-presidente Michel Temer deixa então este carro da Polícia Federal, você vê aí, através, ele está com um paletó mais claro, tom, tom de cinza, ele entra então nessa, nesse... No lado esquerdo do seu vídeo, passou rapidinho. Vamos rever então o um momento? A gente vai ver agora novamente o então, um momento em que o ex-presidente Michel Temer sai do carro. É a primeira imagem que a gente tem dele nesta cobertura, desde que se tornou público o mandado de prisão expedido contra ele, cumprido mais cedo, na casa onde ele mora, na zona oeste de São Paulo. Então está aí o ex-presidente Michel Temer, entrou neste prédio já dentro das dependências do aeroporto de Guarulhos,